Oiê, gente linda! Eu sou Jane Giovanni e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje nós vamos de quê? De top 5! Top 5 de filmes, só que filmes antigos. E são filmes que eu assisti, gostei e quero indicar pra vocês. E hoje vai ser de... Comédia Romântica Algumas mulheres que eu conheço Algumas amigas minhas já partilharam comigo Adoram comédia romântica Aliás, é difícil ver uma mulher Que não, não gosta de comédia romântica Então vamos começar Em quinto lugar, eu indico Casa Comigo Pra quem não conhece esse filme é um filme, assim, que eu achei interessante. Eu comecei a assistir nem dava nada por ele, mas aí eu fui assistindo, assistindo, fui até o final e não queria parar mais. O nome da personagem é Ana, só lembro o nome dela. Ela cansada da enrolação do noivo, todo ano ela esperando ele pedir em casamento e nada, nada. E lá na cidade onde o noivo dela tá, se eu não me engano, tem uma tradição que todo dia, 29 de fevereiro, que só acontece de 4 em 4 anos, a mulher tem o direito de pedir o noivo em casamento e ele não pode dizer não. Então, se a mulher pedisse em casamento, já era. Era casamento na série. Então, ela foi fazer isso, foi correr atrás dele que estava lá para poder pedir em casamento. Mas, no meio do caminho, até ela chegar onde o noivo estava, ela passa por tanta coisa e encontra uma pessoa que ajuda ela. Um rapaz muito simples, muito na dele, muito na dele, não se estressa com nada. Enquanto ela se estressa com tudo, ele não se estressa com nada. E ajuda ela a chegar até o noivo. E o que acontece no meio do caminho, vocês não fazem ideia, é muito estresse, muita coisa. Ela se irrita, passa por muita coisa mesmo. E o resto vocês vão ter que conferir, porque é muito legal. Vocês vão se surpreender com o final. Em quarto lugar fica Encontro de Amor. É, é um filme com Jennifer Lopes, aliás, todo filme com Jennifer Lopes eu gosto, são assim filmes que eu acho muito bem produzidos, filmes maravilhosos. E nesse filme Jennifer Lopes é uma camareira de um hotel de luxo e por engano ela acaba tendo um encontro de amor uma pessoa bem sucedida que está hospedada no hotel e o resultado desse encontro ah, gera tanta coisa dentre coisas boas confusões, pode procurar que você vai adorar, lindo, lindo, lindo terceiro lugar indico qual é o nome? Ah, um lugar chamado Notting Hill com Julia Roberts ou é Julia Roberts? aí ah, eu falo Julia Roberts mesmo é um Julia Robert bem baianão. É um filme lindo, gente, bem romântico. Ela contracena com aquele... Como é o nome dele? Que fez Mickey Olhos Azuis, que eu não sei o nome dele... E esse Mickey Olhos Azuis, pra mim, marcou tanto que onde eu vejo esse ator pra mim é Mickey Olhos Azuis, eu já sei quem é. É um filme muito, muito romântico, lindo. Ela é uma atriz bem famosa. No filme ela faz esse papel de atriz bem famosa e ele trabalha numa livraria, numa biblioteca, bem simples. Eles acabam se encontrando por acaso e nesse encontro eles acabam tendo uma amizade e acontece várias coisas, acaba tendo um romance e esse romance se vai render muita coisa imagine, mas você tem que conferir o que, que acontece durante esse filme todo, muito engraçado. Tem coisas engraçadas, coisas super interessantes e o final também é lindo. Aliás, eu adoro filmes com finais lindos. que não gosta né, de final feliz? Uhum. Segundo lugar, eu indico a Conselheira Amorosa. É. Não é o Conselheiro Amoroso, não, aquele com Will Smith, não. É a Conselheira Amorosa mesmo. Um filme lindo. É a história de um rapaz muito tímido que tem dificuldade em se relacionar com as mulheres. Ele gosta da garota mais popular da escola. E o que eu acho interessante é que não dá em nada. O filme se passa todo em torno já dele adulto. Mas começa mostrando a vida dele mais ou menos como era quando eles eram jovens na época da escola. E aí, anos depois, ele encontra com ela e ele ainda solteirão e ela, acredito que procurando alguma coisa para fazer, eu acho que estava desempregada, se oferece para ajudar ele, sendo que conselheira amorosa. Nessa trajetória acontece tanta coisa linda, eles acabam se descobrindo, tendo amizade, ele acaba vencendo a timidez, eu, eu acho lindo esse filme. Ela acaba ajudando ele a ficar desinibido e ele fica desinibido até demais. Começa a se arrumar melhor, mais descontraído, mais despojado e ela começa a já enxergar ele com outros olhos, de tanto ela ajudar, que ele acabou ficando diferente e ela enxergou essa diferença nele aliás, talvez enxergou o que tava escondido, e o final é lindo, Você sabe o que que acontece? Não vou falar, porque quem não assistiu, vai assistir o nome A Conselheira Amorosa e quem já assistiu, relembre olha, e lembrando que não é lançamento, são filmes antigos, mas tem gente que não assistiu ainda, tem gente que não conhece Tô falando isso porque eu já comentei sobre esse filme com algumas amigas. Tem gente que fala. Eu nunca ouvi falar nesse filme. Conselheira Amorosa. Não é o Conselheiro Amoroso, não? Eu volto a repetir. Não. É a Conselheira Amorosa mesmo. Vocês vão adorar. Pra você que não assistiu, pode procurar que você vai adorar. E o que eu mais curti desses cinco que eu assisto várias vezes, adoro, é de repente... 30. Esse com certeza muita gente assistiu. É um filme que traz uma mensagem linda, uma mensagem de romance, reconciliação familiar. É um filme que traz muita coisa legal. E eu quero dizer para você, esse Jesus tava me perguntando: "Por que será que a maioria das mulheres gosta de filme romântico?" Eu mesmo gosto, adoro. Será que é porque a gente se imagina num lugar? Eu Não sei por quê. Percebi também que os homens não ligam muito. Aí um dia eu fui assistir um filme romântico Aí Arthur olhou Viu que era filme romântico e fez logo assim Ai, ai, ai Eu disse, não, não, não vem aqui Senta e assiste que você vai ver que esse aqui você vai adorar Ele, ah, então tá bom, então eu vou assistir Assisti o filme do início até o final Gente, ele adorou o filme Achou lindo Então fica a dica pra você homem também Antes de você ficar Ai, ai, vocês ficam assistindo só filme romântico Senta e assiste com sua mulher Sua esposa, sua namorada, seja lá Assista pra você ver como é lindo É muito lindo os filmes românticos então, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Pra você que não viu nenhum algum desses filmes que eu falei aqui, procure, fica a dica e eu tenho certeza que você vai gostar. Quem sabe depois eu posso fazer um vídeo falando de mais top 5 de outros filmes. Eu gosto de outros tipos de filme também. Comédia romântica é uma das categorias que eu amo, mas tem outros filmes também que eu posso falar aqui depois pra vocês, posso indicar. Filmes da qualidade, filmes de lançamentos, a gente pode também que estar tá partilhando. Então é isso, gente linda. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva, clique no sininho para você receber notificação de vídeo novo. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau!